Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou Caio Nobre. Meus amigos estamos de volta com Sifu nesse canal delicioso. Porque, como vocês já puderam ver na capa aí, Scorpion do Mortal Kombat invadiu esse jogo delicioso. Claro que vocês já entenderam do que eu tô falando. Pois foi aí adicionado, cara, foi criado na verdade, mods diferentes pro Sifu na versão do PC E é claro que quando eu vi o Scorpion aparecendo aí, cara, eu não podia deixar de trazer aqui para vocês Estamos jogando aqui em 4K bonitinho, o vídeo tá em 4K para vocês também Já tá tudo devidamente preparado aqui, já aproveita, deixa o seu likezinho, se inscreve no canal, ativa o sininho Eu vou jogar uma fasezinha aqui só com o Scorpion pra gente poder ver ele desempenhando no Sifu, obviamente, galera, os golpes são os mesmos do jogo em si, entendeu? Basicamente, a gente vai mudar apenas a skin do personagem principal aqui pro Scorpion, entendeu? Então, mas é muito da hora, cara, vocês vão ver, ó, vamos lá, já vou começar aqui, vou mandar um continuar Vai dar aquela carregada e... Olha o cara aí, rapaz, pelo Shiraiyu. E o bacana é que o cenário que ele tá aqui, né, mano? Lembra um bocadinho nos Jardins Ardentes, ó. Tudo cheio de grama, plantas e tudo mais aqui, ó. Esse trek aqui também, ó. Pô, muito da hora. E aqui está o nosso querido escorpetinha, meus amigos. no Nocifu. Oh, ficou muito da hora. O cara que fez esse mod aqui do Scorpion, dentre outros que tem aí, né? Se vocês quiserem que eu traga... Gravações aqui mostrando os outros mods Porque nós temos de John Wick, temos de Chun-Li Temos de Salsicha Deixa aqui embaixo nos comentários o feedback Se o vídeo desempenhar bem, eu trago os outros pra vocês aqui também, pessoal A gente tá com a skin de Mortal Kombat 9 aqui do Scorpion Mano, muito bem feito Então, bora lá Dar uma jogadinha Deixa eu até entrar aqui Mas esqueci onde é que é um negócio Cadê a entrada? Ah, é aqui, Boa. A gente vai jogar, pessoal, eu vou no segundo cenário aqui, que é o do clube, que eu acho que ele é mais movimentado e eu acho que ele é um pouquinho maior do que o primeiro, entendeu? O terceiro eu acho que ele já é maior, assim, num nível mais extremo. Então, bora lá no clube aqui mesmo. Scorpion vai meter a porradaria, rapaz, ele está caçando o Sub-Zero aqui no Sifu, entendeu? Eles foram transportados da dimensão do Mortal Kombat para essa dimensão aqui, porque ele viu o Sub-Zero entrando num portal. E nós estamos aqui prestes a entrar no clube Porque o cara tá buscando a sua vingança Até no Sifu, rapaz Bora lá, então, jogar com Escorpetinha, Mano, que da hora, velho Eu quero o Sub-Zero, rapaz ah! Toma <risos> Muito bom, mano Cara, Scorpio, velho Scorpio no Sifu, que recording. da hora hein? Off, Não, aqui, back off O ah! que, rapaz? Aqui, é. eu tô caçando, ah, caçando eu um cara aqui Como é que você bate no quentinho assim, mano? Ah! Tem medo de morrer, não? Olha aí, mano. Sol do fogo nele aí. Aproveita e faça a tarde. <risos> show, show, show. Vamos lá, hein? Ah, nada, nada. Não, tem yeah, não. Toma aí na cara. Vamos voltar pra cá. Ah, ah. Toma. Hum! que é escorpião, filho? Vindo do inferno. Toma cotovelada na cara. Cara, é muito da hora. As movimentações ficam perfeitas, assim. Não quebra nem nada por conta da skin diferente, entendeu? Eu achei isso muito, assim, perfeitinho o mod, sabe? É normal a gente ver de vez em quando umas falhazinhas e tudo mais, assim. Mas, no geral, tá muito perfeito, cara. Vamos lá. Vai começar a tomar uma na cara esses dois aqui, ó. Uh! mais um, um Cadê o Sub-Zero, caralho? Aí Cadê o Sub-Zero, porra? Aí uh. Pelo Chilay Hill Aí, olha, quer Nossa senhora, minha cabeça Foi Scott Vou até que concentrar aqui, mano, porque esse jogo é foda. Boa. Sua carne vai derreter. Não é assim que fala? Vai. com ah, a furou dela Boa, garoto Vamos lá, vamos pegar aqui estrutura Já recuperou o HPzinho Bora cortar aquele caminhozinho maroto lá Pra gente não demorar demais Beleza Vou Usar cartãozinho aqui Ó, esse povo aqui eu posso enfrentar ou não Eu, vou, eu não vou enfrentá-los Pra gente poder andar um pouco mais rápido Porque tem uma, uma pá de inimigo ainda pra gente enfrentar ali na frente Vamos lá, vou pegar aqui um pouco de HP Mano, é muita hora, velho Beleza, i'm Estou passando, mano tô passando pela porta, velho Vamos embora Ah, danado Você, A gente tem tá encontro You're about, You're about to be tested. Da hora, velho. He has a weapon. Mm. <tossi> <tossi> <tossi> <tossi> Pera? Aí, boa. Ai, ai, ai, ai. Tome! Show, beleza. Acabou! Ah, não, é não. Hum, tome! Acabou? acabou? Não, acabou não. É lógico que eu tô on fire. Eu, tô, eu sou do vim do inferno, esqueceu? Capitão óbvio, mano. você viu? Ele fire? É lógico, eu vim do inferno, pô. is <risos> o, o Scorpio, o que é isso? O dela é velho. O Scorpio dela é, zero, Scorpio dela é zero, meu Deus. O mestre dela é sub-zero. <risos> <risos> Eu quero dar na cara do seu chefe. Que é o Sub-Zero. Não é não? Boa. Ah, agora é que é a menina do bastão, mano. Pera aí. Vamos lá, hein, galera. A senhora vai chegar, irmão. Toma. Pode pegar aí, vai. Pega sua arminha. Ah, beleza, né? Tome. Que isso, rapaz? Agora vai vir aqueles dois chatos. Vou até largar esse treco aqui pra poder impedir que eles peguem alguma arma, mano. Bora lá, escorpetinha. Pelo Shirai Ryu. Beleza. Daqui a pouco gente chega no boss, mano. Vou enfrentar aqueles dois inimigos ali agora, que são mais chatinhos. Tomara que eu não morra muito para eles. Vamos lá. End of the road briefly. You fast enough? Cheguei, cheguei. Beleza, ué, vai, vai, vai, ué, ué, ué, ué, ué, ué, ué, ué, Tome Beleza, galera. Vamos lá. Só ali. Opa, pera. Vamos recuperar um K de estrutura aqui antes. Agora é que são elas, mano. No jogo, se o Scorpion morre, quem entrar dele de volta é o Conchi <risos> Beleza, toma, toma, toma, toma. Beleza. Quebrando a postura dele, hein? Show! Nossa, velho, escorro parando. Que da hora, velho. É muito louco isso, velho. Isso aí, é mano. Aproveita. Aproveita o seu cigarro. Você vai que, você vai dar uma fumadinha nele assim, lá no inferno. Esse corpetinho vai te levar pra lá, hein? mano. <risos> <risos> Beleza? Hum Não, não Que isso, rapaz? Que isso, rapaz? Toma! Toma Toma Beleza Tem que sair dali, né, mano? Beleza, beleza, beleza, beleza. Ele não estuna, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, pera. Calma aí. Boa, hum, boa, boa, boa, -bo, beleza Quase a gente passa sem perder vida, hein, mano? Foi só uma só. Agora já vai. Tá de boa, mano. Tá de boa. Toma, toma, toma. Chega aí, mano. Toma. Aí, ó. Hum! Escorpetinho não perdoa, não, mano. O engraçado é que quando usa mods, o negócio fica meio zoado assim lá, ó. Ele tá batendo ali, mas não tá aparecendo. Agora apareceu, aí, ó. Escorpetinha no Sifu Pra vocês, pessoal Espero que vocês tenham curtido aí Deixe seu likezinho Se inscreve no canal Se vocês querem que a gente traga, pessoal Mais jogatina de Sifu aqui Com os outros mods John Wick, Chun-Li, Salsicha E outros que eles fizerem aí Deixa aqui embaixo o feedback, cara Se o vídeo desempenhar bem A gente traz outros mods aqui pra vocês também Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos Deixa o likezinho Se inscreve no canal E ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos Ficando por aqui Um beijo Pra todos vocês aí Até mais, hein?